E aí, pessoal, tranquilo, na aula de hoje, melhor, na questão de hoje, a gente vai falar, né, um pouco sobre equações, tá, equação do primeiro grau, que faz parte da matemática básica, se você ainda não fez o download da prova, entre aí, vou deixar o link na descrição, vá lá e faça o download, se você não é membro do canal, torne-se membro, porque você vai ter acesso aí a todas as questões da ESA, desde 82 até a última prova. Ah, pessoal, isso aí é muito bacana para quem está estudando, por exemplo, estou estudando lá o assunto funções. Vou lá, digito funções, vai aparecer todas as questões sobre funções que caíram desde 82 até a última prova. Com isso você vai ter uma base de como é o nível da prova da ESA e também quantas vezes esse assunto né, caiu na prova da ESA. Isso é muito bacana, é um filtro bacana que vai auxiliar aí você nos seus estudos. Tranquilo, pessoal? Fica aí que a gente vai para a questão agora, número 18. Bom, vamos lá, pessoal. Olha só, deixa eu só me esconder aqui, toda vez eu fico aparecendo aqui, não sei porquê. A questão é a seguinte. Ela diz o seguinte, que resolvendo, então tá lá, ó, resolvendo 3x, ó, 3x menos 4 multiplicado por x menos 2 igual a 8. Encontramos para x o valor, ó, é uma equação do primeiro grau. Então a gente só lembrando aqui ó, que para eu tirar isso aqui do, do, dos parênteses, eu preciso né, lembrar que o 4 está sendo multiplicado por toda essa expressão. Então vou pegar o 4 e multiplicar por x. E vou multiplicar o 4 e multiplicar por menos 2. Lembrando que o sinal de 4 é negativo. Então vou ter que fazer o jogo de sinal. E essa, essa partezinha aí é bem interessante da gente lembrar. Então eu tenho aí que 3x. Vai ser o quê, pessoal? Vai ser menos 4x, ó 4 vezes x, menos 4 vezes x é igual a menos 4x. Menos 4 vezes menos 2 vai ser igual a mais 8. Então, eu tenho aqui isso é igual a zero. Então, ó, melhor, isso aí é igual a 8. Bom, vamos lá. Como é que a gente fica aqui? ó 3x menos 4x, pessoal, vai ser igual a menos x. Isso aqui vai ser 8 menos 8, que é zero. Olha só que bacana. Multiplicando toda a expressão por menos 1, né, assim que a gente aprende, porque eu estou multiplicando por menos 1? Porque eu quero saber o valor de x, não de menos x, não o oposto de x. Eu quero saber o valor de x. Então, x vezes menos 1 é igual a x. E zero vezes menos 1 continua sendo zero, porque zero é neutro, ele não é nem positivo nem negativo. Então, eu sei que o valor de x aí vai ser igual a zero, revelando a resposta. O resultado aí vai ser o próprio zero. Letra A. Pessoal, a gente está resolvendo toda a prova da ESA. Pode ser que uma questão ou outra seja muito simples, mas a gente vai resolver mesmo assim, porque é para você lembrar de, todas, de todos os detalhes, de todas as informações, deixar a sua caixa de ferramenta sem é, a falta de nenhuma é, ferramenta importante. Tá? O Alicate está ali, o martelinho está ali, né? Uma, uma, uma brincadeira aqui, mas é a sua caixa de ferramenta, ela precisa estar. Tá Completa para na hora, no momento H, você precisar usar aquela ferramenta, vai usar a melhor ferramenta. Tranquilo? A gente está trabalhando aqui a matemática básica. Fica aí que a gente vai resolver mais uma questão na próxima aula, tá bom?